Eu vim aqui hoje dar uma moral, né, esse futebol abençoado. Rei de, rei de jovens versus rei de jovens. É o solteiro e casar. Eu acredito, em nome de Jesus, que isso vai dar empate. <risos> Mas eu tô aqui para prestigiar, Estou muito feliz, porque Deus tem derramado uma unção de alegria, de amor, de unidade. E o que é mais legal de tudo, quero lembrar a vocês que em 2017 nós estaremos vivendo... O ano profético da esperança Gente, muito bom, daqui a pouco eu vou entrar E eles não deixarem eu fazer um gol Vai todo mundo ser excluído da igreja, tá ligado? Eles vão ter que deixar fazer o oh, gol oh, Ó, ó, eu vou entrar aí Olha aí, eu quero entrar e quero que Fazer o um gol, hein? Tá ouvindo aí? Se não deixar, tá todo mundo ferrado Gente, Beijo forte no coração Ministério Palavra, minha alegria Porque a alegria do Senhor é a nossa Apesar de com um excelente jogo e que vale a confraternização. Ah, o jogo foi muito bom. Pena que os jogadores já estão um pouco assim, acima, acima da idade, mas valeu. O negócio é competir. <risos> oh, Partiu! a esse jogo foi mal com a média. Faltou o entrosamento dos casados. <risos> o que acontece? Jogando família, jogando solteiro, ganhamos bonito. A que cansou o time, a que cansou o time, deu não. <risos> Bom, foi o show, o show de bola? particularmente a deu meu show, a passo. Mas ano que vem a gente vai poder reforçar o show de casado porque esse ano. Já deu a de um pouco, mas se Deus quiser ano que vem a gente vai fazer uma boa partida e vamos sair com a vitória, que é o que todos esperam. Hoje saímos com uma vitória aí em cima dos casados, mas isso é normal com a garotada nova e solteira aí, entendeu? Mas na próxima eu tenho certeza que vai ser empate, não vai ser a vitória dos casados não, vai ser empate, tá? Estivemos aqui hoje no futebol entre homens e homens. Casados e homens solteiros Tive a oportunidade, graças a Deus, de ajudar meu time Com um gol, sofri um pênalti Nosso amigo Orlando fez um pênalti Eu bati, eu marquei O futebol hoje foi bênção é, Bastante pessoas afastadas Mas creio que muita gente vai estar Indo na nossa igreja visitar A tua presença me basta Eu prefiro estar na tempestade Se ali o Senhor estiver Eu prefiro estar numa cova Cercado de inimigos Se ali o Senhor estiver